Vamos conversar um pouquinho sobre um produto no lançamento que eu adoro. São as Colônias da Equilíbrio. Esse produto é para aquela pessoa que gosta daquele aromazinho agradável no cotidiano, gosta de uma qualidade de vida, gosta de estar agradável também nos espaços em que chega. Então, por isso, a gente fez as Colônias. Diferentemente dos perfumes, que usam muitos produtos químicos e tóxicos para o corpo da natureza, a gente resolveu fazer uma colônia somente com ingredientes da floresta, assim como toda a linha de equilíbrio. Uma delas a gente deu o nome de força, outro equilíbrio e o outro é magia. Tá? Eu uso muito, por exemplo, para quando eu vou trocar de ambientes. Eu estou em casa, vou encontrar com os amigos, eu vou, vou na esquina comprar alguma coisa. Eu passo uma colônia para ficar com um aroma agradável e poder caminhar pelos lugares onde eu vou tá? a força ela traz um pouquinho mais de energia traz um pouquinho mais de presença a magia ela já traz um pouquinho mais de leveza um pouquinho mais de criatividade de brincadeira já o equilíbrio é para aquela pessoa que está um pouquinho agitada está um pouquinho é, é, esquecendo um pouco do presente então o equilíbrio daquela relaxada traz ela para o presente